OK. O espaço é só o espaço. Aqui num plano sagital, uma linha reta, um museu, vacia cena de pomba. Queremos desenvolver costura. Eu resolvo aqui. Desculpa. Eu já explico o que estou a fazer. Isto está tudo a três pés, três pés e meio, quatro pés, tá? Ah, vai fazer? Seguindo, pondo um apoio dentro de cada espaço para aquele lado. Acalhamos. Sobre a dentro de. Okay. ok, dentro dentro. Fora, dentro, dentro, fora, dentro, dentro, fora, dentro, dentro, fora. 3 pés, 3 pés e meio, 4 pés, tudo a 4 pés. 3 pés, 3 pés e meio, 4 pés, 4 pés e meio, 5 pés, tudo a 5 pés. 3 pés, 3 pés e meio, 4 pés, 4 pés e meio, 5 pés, 5 pés e meio, tudo a 5 pés e meio. Okay? Todas começam a 3, aumenta de passo para passo, meio pé até chegar ao comprimento que eu quero e a partir daí é sempre igual a ideia era utilizar ao máximo o material que estava uh, que está disponível, uh, acentuar muito uh, situações de coordenação, de speed lead, uh, utilizar os cones, não faça um aquecimento só por aquecer, só o facto de nós colocarmos os cones, nós conseguimos ter ali um elemento de aprendizagem muito importante. Há 20 ou 30 anos que todos, e, ó, alguns de nós, pelo mais bem já ouvimos falar em skipping e continuamos a ver malta a fazer skipping e o skipping é simplesmente subir os ventos. Mas não é. No skipping nós tomamos tudo aquilo que é importante para poder a velocidade e são com pequenos pormenores que nós aos poucos vamos condicionando. Há coisas tão simples como pedir aos miúdos para. aos miúdos, e já não são miúdos. Correr velocidade livre a seguir quase como arcos e é completamente diferente a estrutura de corrida, começamos a montar situações de barreiras simplificadas, o colega Amorado um fez essa observação, eu uso e abuso e isto. os meus atletas já eles continuam a fazer isto, continuo a fazer isto. não estou a dizer para que não façam as outras, em algum momento daquele fim de semana, vou fazer um triatlo técnico, vou fazer um atleta completo, é pá, nem que seja naquele dia, ponham-nos a experimentar, é como a partida de blocos, Partir de blocos é uma coisa... A maior parte dos nossos atletas infantis ao segundo apoio está a pé. E não é porque vocês não tinham explicado ainda como é que se parte de blocos. Eles não têm força para aguentar aquela posição. Não vale a pena estar a perder tempo com partidas de blocos com miúdos porque eles não têm ainda força. Vamos voltar para faz provas sem nunca terem partido de blocos? Com certeza que não. Nada a ver um dia, e a gente olha, depois assim da frente, três ponte atrás, partes assim. Já percebeste? Ok. Agora, no dia a dia, não vale a pena dar muito trabalho daquele. Aqui é igual. Com certeza que eu Se eu vou pôr um miúdo, mas em é uma prova de 60 metros bandeiras, uma prova da associação formal, uma planta completa, que tem que respeitar o regulamento, eu vou ter que nem que seja no dia daquela semana, pular a fazer aquilo. Ele vai saltar, vai. Então ele faz aquilo, resolve o problema no fim de semana, vai todo motivado para a prova, está tudo ok. Mas no dia a dia, ao longo das semanas, eu vou fazendo isto, eu vou fazendo isto, eu vou fazendo isto, um dia lá de conseguir fazer isto já com as barreiras de competição. Era esta a resposta que eu não fiz na altura, altura. Queria que a gente passasse por aqui e viram que eles fazem com coisas mais ao nível dos melhores. Vamos lá. Contínuos, líder de longa duração, em diversos pré Paralelamente, falamos que o desenvolvimento deve ser multilateral. O que é que isso significa? O multilateral significa desenvolvermos diferentes planos. E por isso é que o inimigo dizia que multilateral e multidisciplinar não é exatamente a mesma coisa. Por isso é que neste aquecimento nós fizemos deslocamentos para a frente, deslocamentos laterais, para lado para o outro e também incluímos movimentos para trás para que possamos desenvolver, isto é um exemplo para que não seja só teoria para que possamos desenvolver de forma multilateral Eu faço recessão com o terço anterior do pé e faço chamada com o outro pé todo. Atenção completa. Atenção completa. Atenção completa. completa. Existem três técnicas de salto de cumprimento. Depois de eu sair do chão, depois de eu fazer a chamada, a é parábola é descrita pelo meu centro de gravidade já não sofre nenhuma alteração. Então eu tenho três técnicas para a fase de voo. Não se esqueçam: voar! Isso! Voar! -lhe. A minha tilha vertical, que é para eu. siga! Não queres por um mês mais de coxa. Bom dia. Bom dia. Bom, há cinco coisas importantes para saltar. O apoio, qualquer salto implica o pé todo no chão. Qualquer salto implica a extensão completa da cadeia propulsiva. seja, a perna de impulsão ou as duas, quando saltamos a pé juntos, ter é extensão completa. Alinhamento dos segmentos, ou seja, no momento em que eu saio da chamada, haver uma linha reta do o ao ombro. Não estou nem assim nem assim, e isto faz com que toda a energia passe pelo um centro de gravidade, seja tudo aproveitado, assim não passa toda, e assim vou exacerbar as rotações, a outra é que os segmentos livres estão sempre a avançar no sentido de deslocamento, quando eu salto, quando eu salto em altura, os segmentos livres há de ser a perna livre e os dois braços, quando eu salto em altura, eu salto com braços simultâneos, estão as duas a avançar no sentido de deslocamento, e aqui o quinto elemento é o ritmo que é quando eu venho a correr, os últimos 4 passos eu aumento o ritmo Trabalho em circuito, com tarefas fechadas, com pouca gente em cada estação e várias destrezas. Okay? Isto é tal parte que faz parte deste, dessa documentação que nós estamos a preparar. A ideia é ter, o exercício é ter, ser, não ter mais de 4 pessoas por estação, ter seis estações, aqui por uma questão de conveniência eu fiz 7, com várias habilidades. 4 minutos por estação, e roda. Uma das estações que eu estava aqui a usar era a da bola medicinal. Já! a fazer propostas para usar este, este material tentar cobrir o máximo de áreas possível mas não ficar apenas por meio do exercício tentar que ao longo da tarde porque eu acho que isso é muito relevante é falar-vos uma coisa eu, tudo isto se pode fazer apenas por ser lúdico e por ser competitivo para ver se conseguem passar por cima dos viagens se conseguem ganhar as tarjetas por aí fora, mas nós como treinadores temos que tentar para eles pode ser lúdico, mas para nós é aprendizagem. Foi isso que eu também tentei em cada uma das áreas que nós refletíssemos sobre as pequenas coisas que muitas vezes nós não damos importância, porque achamos que correr, saltar, lançar é uma coisa tão natural como a sua e toda a gente sabe, mas quando nós recebemos aí em estágios nacionais os melhores atletas juvenis, muitas vezes, muitas vezes, eles dominam o gesto técnico-desportivo, mas não dominam elementos Base e fundamentais para as pessoas dominaram. Foi duro, obrigado por terem estado tão disponíveis para fazer a atividade. Um salve de palmas para vocês.